Eu tento me tornar menos é, filha da puta todo dia. <risos> sabe assim? Eu, eu acordo e falo, como eu posso ser menos filha da puta? Ah, eu é. vou doar mais uma cesta. Eu vou lá na, na ONG abraçar uma criança. Eu vou perguntar se o almoço chegou lá para aquele cara que precisa. Eu acho que é uma forma de, de tentar ser menos bosta. É. Sabe assim? Porque todos nós, a gente é. se teste o tempo todo. Se os caras que se ficam mostrando na rede com bigo ali para fora o tempo todo, né? Aquela um, um, um bigada, né? Que é o cara... Todo dia é uma foto do cara, assim. Todo dia é MC, não sei quem. É cantor de rock, não sei quem. É só a foto do cara. Sim. Eu tenho uma raiva desses caras que ficam postando só a própria foto. E eu, eu falo, se ele soubesse o tanto que a gente não vale, ele não postava aquela imagem, né? Porque a imagem não, não quer dizer nada também, né? A imagem, da, Aquela imagem da foto. Eu sempre tentei fugir disso, sabe? De ter a foto, de ter... É... Você sabe o que eu tô dizendo, né? Eu sei. Agora eu vou lhe dizer o seguinte. Nesse Sim. final de ano... No final de ano agora, 2020, eu pro 21 para 22, aí eu tirei uma foto minha escrevendo. Eu estava lá em Paraty, numa, numa posada, que eu vou há muito tempo uma amiga, eu vi aquela pousada ser construída e tal. Aí eu disse, nossa, eu estou ficando um velho bonito. <risos> <risos> aí, pô, aí eu digo, eu vou colocar essa foto. Aí coloquei lá. Aí depois, no outro dia, eu pus de novo uma outra foto minha, de: nossa, eu estou exibido o é, que está que acontecendo? É uma foto. Outra, não, eu porra, acho que eu tava gente. querendo, na verdade, era um abraço no final de ano também. É, né? É. É. Sentir um momento sozinho. Bonito mas é isso aí, é, isso né? Sozinho, querendo um abraço no final de ano, né? É, Você postar não, uma foto para ter um abraço. É. Eu acho que a gente tem que se amar mesmo, se postar. Eu tô falando que o é, cara que só vive não, disso, né? Não. Não tem na nem academia, conteúdo. Academia, é, não tem nem conteúdo, é só o cara, o cara, a mina, a mina, o tempo todo. Tudo bem, é. se tá vendendo o corpo, tá bom, põe o preço embaixo. Fala, ó, <risos> é, também, às vezes acontece. Se não tá mostrando nada é, a não ser o corpo, tá vendendo o corpo, né? É o corpo que tem pra vender. Sendo pra show ou sendo pra lançamento de livro, é o corpo. E primeiro você vai lá ver o corpo, né? Olha, aquele ator lançou um livro, mas é o um ator, vou tirar uma foto com o ator. Não vou comprar o um livro do ator, vou tirar uma foto com o ator. Né? É, é outra proposta, dá Um né? outro valor, né? É, ele ele eu... dá o, o trabalho da pessoa. E tem que ficar muito ligado, assim, que o Brasil, mesmo o mundo, tá precisando de outras palavras, né? Outros posicionamentos. Sim, então, tá. muitas vezes, uma foto que você até falou agora do, do charuto, né? Que alguém chegou, os professores estão é. lá uhum. e o charuto. Eu nem você com o charuto mas, você, mas é o que eu digo, você tem que estar, tá, não tô dizendo que você é. esteja, é, tem que estar ligado, olha que coisa louca, né? O, a, a imagem dele com o charuto. No momento. Num momento específico, talvez a pessoa tenha, poxa, mas é, você vê o tempo inteiro que a gente tem que estar tá vigilante, né? É, porque até para ter férias, você diz, poxa, aí o pessoal da Bahia se acabando em chuva, é. É, sabe? Aí, como oh. é que eu posso ajudar de alguma forma? Eu vou lá, faço é. um vídeo, vou lá, faço uma doação, acho que eu, é. eu vou, Mas aí que, que um tal? Tá, eu, vou, eu vou citar um amigo meu é. aqui, o Ivan, o Ivan Costa, eu gosto muito dele. Ele, ele deu um exemplo foda, mano Porque eu falei pra ele, mano, você posta às vezes uma, uma, estátua, uma estátua do Batman Desculpa, Ivan, falar, eu vou falar porque você é meu amigo Mas cara que mexe com mídia acaba falando Mas não é nada demais <risos> Mas aí eu falo, mano, você posta uma, uma imagem do, da estátua do Batman Que ele gosta de super-herói e tal E não é estranho, mano, no momento que a gente tá vivendo e tal Aí ele falou um bagulho muito louco, ele falou mano, mas é o momento que eu quero que a pessoa entre ali no meu Instagram e veja aquilo pra, até para ela não ver isso, tá ligado? Eu não quero falar do Bolsonaro, tá ligado? Eu quero que ela veja um pedaço da minha casa. E aí, aquele momento, aquele é meu, aquilo ali com ela. Aí eu falei, caralho, tem uma lógica também foda, assim, dele mostrar uma coisa é, né, íntima dele ali na casa e compartilhar aquilo, tá ligado? Então, o que pode parecer esvaziamento para alguns também é um propósito para outros, mas tá eu ligado? Acho, mas eu, eu acho que isso. também tem uma coisa de sinceridade, não tem? A gente percebe quando uma pessoa está sendo sincera usando esses meios, né? A gente percebe quando o outro está usando, procurando... Dá esse papelzinho aqui para mim. Procurando Obrigado. algarismos, que vocês chamam, né? Algaritmos? É. Como é que chama isso? É. Algarismos? Não, Não. Não, algaritmos. É. Algaritmos. É. Algaritmos. Quando a pessoa está ali só pelo like, vamos supor é. assim. É, ela está é. tá, uh, procurando... É, se, se aparecer, né? Procurando mais, é, é, é mendigando views, né? Isso, está explorando por mindigando views. Mendigando views é. é uma coisa que a, a Rosane Borges ela fala que não é procurando visibilidade, é procurando visualidade. Visualidade. Verdade, muito, muito ela bom. disse é muito diferente você estar numa causa procurando é, não é procurando a visibilidade, é se, se mostrando presente nas questões. Né? É. Agora, procurar visualidade é diferente. Né? É. E é o que se procura: é a visualidade. Você, você, você percebe quando a pessoa está engajada. Com conteúdo e a pessoa que está ali sem é um conteúdo. Sem algum. o conteúdo, procurando a visualidade. Ela é. tem esse estudo, muito é. a nossa querida mestra, Rosane Borges. Incrível ela. É, e, assim, e, e, e os algoritmos mostram que essa procura, às vezes, dá certo, né? Porque muita gente que vive também desse visual, só do visual né? Não tem nenhum trabalho aprofundado. Porque também tem esse, esse, esse, esse tipo de gente de massa que também não consome nada, que seja mais profundo. Que deixa ali... Ah, eu estou no, no patamar de querer ver só isso, só dar risada, ou só ver uma, é. um tanquinho, uma barriga tanquinho, ou só ver uns peitos, sabe assim? Também tem esse plano. Não há é né? dúvida. É né? A certo. gente também circula por esses meios e vai dando Sim. uma olhada aqui e ali. A gente também vai passando São por esses canais. São o quê? Normal de ser humano. Normal de ser humano, né?